E se você soubesse quais são os dois únicos motivos pelos quais as pessoas agem e os cinco passos que fazem a pessoa tomar uma decisão. Ou seja, para comprar um produto, ou seja, para você recrutar mais na tua organização de marketing multinível, ou até, quiçá, para você ter mais alunos. Então eu vou te mostrar como é que esse Superman aqui vai te ajudar a alavancar os teus negócios agora, aqui na tela do meu computador. Mas antes, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece, eu me chamo Leandro Fonseca, eu sou graduado em Marketing, tenho um EMB em Gestão Estratégica de Negócios e sou consultor e especialista em Marketing Digital. Então vamos lá que eu vou te mostrar como é que esse superman aqui vai ajudar a potencializar e alavancar os teus negócios. Bora lá? Fala, galera! Seja bem-vindo na telinha do meu computador e olha que bacana esse material que eu preparei para vocês. Se você está aqui, você é um privilegiado, tá bom? Bora lá, é, o que é uma copywriter e os cinco passos das vendas ou cinco passos que fazem uma pessoa tomar uma decisão. Antes de começar, eu quero é, falar para você aqui o que é o um copywriter, o que é uma copywriter. Né? É um profissional que é especializado em escrever cartas de vendas, alguns chamam de redator publicitário, a carta de vendas mesmo que o objetivo da comunicação não seja vender. É o produto final de uma análise estratégica de negócios. E o que faz essa carta? O que faz essa cópia? Uma cópia bem estruturada, uma cópia bem escrita, uma cópia bem montada. O que, que ela faz? Qual o poder dela? Ela tem o poder de construir uma comunicação persuasiva que faça as pessoas agirem de forma imediata. E, traduzindo em português, seria como se fosse uma copiadora, né? Então, isso seria a tradução para o português. Mas isso aqui, ó, é muito importante você entender, tá? Por que, que você tem que entender isso? Porque lá embaixo, na aula, né, aqui, nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Como é que monta isso? E os dois únicos motivos pelos quais agimos? Quais são? Só existem dois motivos pelos quais agimos, só dois. Só dois. Então, é muito importante você entender isso aqui. E quais são eles? Normalmente para evitar ou interromper uma dor ou aumentar ou ir em busca do prazer. Como a gente está falando de vendas, a gente está falando de recrutamento, a gente está falando de ter mais clientes, a gente está falando de prospectar mais pessoas para os nossos negócios. 90% vai ser isso aqui, ó, evitar ou interromper uma dor. Tá? 90% vai ser isso aqui. 10% vai ser isso. Tá? Então, você já sabe que uma cop. E você já sabe aqui os dois motivos. Olha como é simples. dois motivos e você já sabe o que é uma cópia. Uh, isso aqui vai ser tema na aula que eu vou dar no meu grupo de, de, de mentorado de marketing digital para negócios em multinível. Então, você se inscreve. Tem um botãozinho aí que em algum lugar desse... É, de onde você está assistindo, em cima, embaixo, aos lados. Você bota o teu e-mail que eu vou te avisar o dia da, da aula. E, e vai ser uma aula ao vivo tá? para os meus mentorados você vai poder participar dela, você vai poder ver como é que tudo, toda essa estrutura que funciona. Você vai ver que isso aqui pode te ajudar demais nas vendas, prospecções, até mesmo para você apresentar é, planos em palco, para você dar palestras. Isso aqui vai te ajudar muito. É uma estrutura bem simples de cinco passos, ok? Isso aqui eu vou explicar um pouco mais na aula. Quero te mostrar aqui, porque você deve estar curioso sobre o Superman, então vai, criando uma conexão. Você tem que entender que existe só cinco passos, e é nessa sequência, tá? Isso aqui é desde de sempre, e eu acho que para os próximos mil anos vai continuar sendo, porque isso aqui é como o nosso cérebro funciona, tá? Primeiro passo, chamando a atenção. Segundo passo, criando conexão. Três, mostre o problema. Lembra da dor? É, lembra porque que as pessoas, é, é, elas... É elas agem? Mostre o problema, ensine a solução e faça a oferta. São só esses cinco passos, tá? Lembra do Superman? Criando conexão, você precisa ter uma história, e aqui tem o Superman, a história do Superman, que nós vamos falar um pouco depois como construir essa história, para você ter uma história que conecte pessoas, como o Superman conecta muitas pessoas. Então, se você... Acredito que isso é importante para você, para você prosperar nos seus negócios, seja qual for o negócio. Isso é que serve para você fazer uma palestra, isso aqui é que serve para você recrutar mais pessoas, isso serve para vender produto, isso serve para qualquer coisa. Eu vou te mostrar esses cinco passos detalhadamente, tá? todinhos na aula. E vou te mostrar como se fazia antigamente e como é a forma correta de se fazer hoje. Então vai ser uma aula muito muito muito produtiva que com certeza vai te ajudar demais demais no, no negócio independentemente de qual negócio você esteja tá bom clica que eu vou te mandar por e-mail o dia e o horário da aula que vai ser ao vivo com os meus alunos mentorados do meu curso de marketing digital para negócios e multinível.